Neste vídeo veremos as mais incríveis imagens de objetos voadores não identificados registrados em todo o globo terrestre. Antes de tudo já vai deixando seu like para este vídeo bombar no YouTube e se não for inscrito e curte assuntos de ufologia, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Os animais estavam muito agitados e um pedestre não sabia o motivo. Então, ele começou a filmar o estranho fenômeno da vida selvagem. Foi quando ele descobriu que havia algo de outro mundo provocando o desespero daquelas aves. Checa, checa, checa. O que é isso, como globos, não? Olha, mãe, que rápido, foram! Sim, uma nave supostamente alienígena, mais um vídeo analisado e sem qualquer vestígio de edição. São imagens reais e cabe a você descobrir a origem deste objeto discoide. Dizem que se você apontar um laser verde a uma estrela ela se move, mas será que isso é verdade? Quando estamos em um acampamento longe da cidade e olhamos para o céu, vemos muitas estrelas e entre elas objetos ufológicos que passam desapercebidos devido à semelhança com as estrelas. Mas se você mirar o laser verde ele acaba se revelando. Neste vídeo assim como em muitos outros a tese foi comprovada por pessoas comuns, isso não é incrível? Um verdadeiro enxame de óvnus foi captado no céu da Flórida por esses dias. Era noite de Natal em um bairro nobre, quando o morador viu que havia algo especial no céu e não era o Papai Noel com suas renas. Eram várias luzes alaranjadas executando manobras complexas. Tais movimentos manifestam inteligência. A princípio, pareciam cometas caindo na Terra, mas logo eles começaram a entrar em formação e a executar manobras incríveis. Corpos celestes sem vida jamais fariam isso estaríamos nós diante de objetos alienígenas? Deixe a sua opinião nos comentários. Céu da Flórida, Estados Unidos. Moradores de um pequeno bairro nobre ficaram estupefatos diante de uma visão deslumbrante no céu azul. Um belo objeto chamou a atenção de todos por sua forma peculiar que remete a uma nave de origem extraterrestre. A nave deixa um rastro de fumaça que termina numa espiral nebulosa. O vídeo de apenas 8 segundos viralizou nas redes sociais. Muitos dizem que estamos diante da mais incrível captura ufológica, outros dizem que o vídeo não pode ser real, senão gravariam por mais tempo. Mas a perfeição chama a atenção até dos mais céticos e os técnicos de edição não encontraram qualquer indício de fraude. Veja como o sol reflete perfeitamente naquele objeto. E você, o que acha dessas imagens? Será que são eles? Opine nos comentários. What the heck is going on? What the fuck? Like what the... Did they hear? What the heck is going on? What the fuck? Like what the... Did they hear? Segundo a fonte, este vídeo teria sido supostamente registrado em Nevada em um deserto nas proximidades da área 51. São imagens impressionantes de uma tecnologia que desafia tudo o que conhecemos de engenharia aeroespacial, o objeto de Skod executa manobras tão complexas e avançadas que nem a nossa máquina mais avançada é capaz de fazer, eles demonstram muita superioridade com modernização e tecnologia hiper avançada no nível máximo.